Olá estudantes, sejam todos bem-vindos à videoaula do módulo 2 da disciplina comportamento do consumidor na era digital. Eu sou o professor Felipe Quevedo e sou o professor responsável por essa disciplina. O módulo 2 tem como título processo de compra, ele é dividido em duas unidades. A unidade 1 um tem como título etapas do processo de compra e a unidade 2 influências externas, externas e decisão de compra. O objetivo de aprendizagem, então, desse módulo é avaliar o processo de compra e as ferramentas aplicadas a cada etapa. Então, vamos, além de conhecer as etapas do processo de compra, entender como é que a gente pode agir né, como gestor ou como influenciador, ou como alguém um profissional da área de marketing, como é que a gente pode agir em cada etapa desse processo, né, conhecendo também todas as variáveis que podem influenciar essa decisão final do consumidor. O texto base... Dessa unidade é o texto de Andrade e Bueno, né? Comportamento do Consumidor, um olhar científico sobre, sobre como e por que consumimos. Tá? O capítulo 3 desse livro está disponível no ambiente virtual de aprendizagem de vocês. Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre o processo de compra, né, nós vamos começar pelo fim. Então, toda a compra é, ou toda a interação que o consumidor tem com a marca, mas pensando principalmente no processo de compra, sempre vai gerar um resultado Uh, emocional ou racional na cabeça do consumidor que é o seguinte, beleza comprei, gastei o meu dinheiro com essa marca, com a sua marca isso me trouxe ou não trouxe satisfação então a satisfação do consumidor ele é o resultado final do processo de compra, que pode gerar né, uma satisfação, por exemplo, positiva, né, eu estou satisfeito, isso pode gerar uma recompra, pode gerar um processo de criação de lealdade, de eu sempre comprar aquela marca, de gostar daquela marca, de recomendar, né, ou até uma insatisfação pode gerar um consumidor que não vai mais comprar o meu produto e também vai falar mal de mim para as outras pessoas. Então, o, o final do processo de compra é ou não a satisfação. Saber disso é importante né, e é fundamental para que eu dê peso para isso. Então, eu preciso prezar, preciso trabalhar para ter um consumidor satisfeito com o meu produto. que Isso vai gerar uma série de benefícios né, para a minha marca, além de que eu vou ter um consumidor que possivelmente vai continuar comprando comigo. Né? Então, a satisfação do consumidor ele é algo muito importante que eu devo sempre ter como prioridade. O que é a satisfação do consumidor? Então, eu sei que isso é importante, mas o que é isso e como eu posso trabalhar com isso, como eu posso atingir essa satisfação? A satisfação do consumidor é a atitude geral que os consumidores têm em relação à mercadoria ou serviços após o terem adquirido e usado. Né? Então, satisfação, eu só consigo mensurar, avaliar após o uso, após a compra. Antes disso, pode ser impressões, percepção, expectativa. Né? Eu posso ter informações de pessoas próximas, mas eu só vou ficar satisfeito ou insatisfeito a partir do momento que eu tenho a minha experiência, eu comprei, eu utilizei. Então nós temos algumas teorias para satisfação, mas é a teoria que a gente vai estudar aqui uh, ou vai ver nessa vídeo aula é a teoria mais utilizada, que é da desconfirmação de expectativa, tá? O que, que significa isso? Então todos nós temos expectativas de desempenho, ou uma expectativa daquilo que vai acontecer. Então, se você vai ao cinema, você tem uma expectativa em relação ao filme. Né? Se você vai no restaurante, você tem uma expectativa em relação ao produto, né, ao sabor, ao ambiente. Se você tem uma, vai comprar uh, uma roupa, você tem uma expectativa em relação à qualidade daquele material, daquele tecido. Então, todos nós vamos criando expectativas daquilo que vamos fazer em seguida. Então, isso acontece para compra, acontece para as relações sociais, né? quando vamos encontrar alguém, né? quando vamos sair, então, quando vamos num show. Então, sempre nós temos expectativas daquilo que vai acontecer. A satisfação ou a confirmação e desconfirmação da expectativa acontece justamente em, quando eu comparo aquilo que eu esperava, então, a minha expectativa inicial, com o que de fato aconteceu, ou o desempenho real do produto. Então, a confirmação ou desconfirmação de expectativa Significa o quê? A comparação que o consumidor faz na cabeça dele entre aquilo que aconteceu e aquilo que ele esperava que acontecesse. Então, se a qualidade percebida for abaixo da expectativa, então pode até ter sido bom, mas foi menos do que eu esperava. Isso vai gerar, provavelmente, um estado de insatisfação. Se o desempenho for igual ou superior à expectativa, isso vai gerar, provavelmente... Uma, um consumidor satisfeito. Então, satisfação, pessoal, é quando eu consigo confirmar a expectativa do consumidor. Tá? O que, que eu faço com essa informação? Como é que eu posso trabalhar isso é, no dia a dia? Se eu sei que o consumidor satisfeito é aquele que tem a sua expectativa atendida, eu preciso trabalhar justamente na sua expectativa. Né? Então, se eu tenho é, uma comunicação, por exemplo, que eleva muito a expectativa do consumidor, ele chega muito empolgado, muito animado, isso é bom, ele fica engajado, ele pode falar de mim, trazer pessoas, mas se a expectativa é muito alta, eu tenho que saber que eu preciso atingir essa expectativa alta, senão, mesmo sendo bom, sendo abaixo da expectativa, isso pode gerar um consumidor uh, insatisfeito. Então, eu preciso medir, mensurar de maneira adequada e a expectativa do consumidor, para entender, então, qual é o nível de serviço ou de produto que eu preciso entregar justamente para cumprir essa expectativa, para que ele fique satisfeito com o meu produto. Então, pode-se dizer que a satisfação do consumidor é composta por três fatores. A expectativa do consumidor, né que eu preciso conhecer. A qualidade percebida, que é o quê? A avaliação que ele faz pós-consumo. Né, então, foi bom, foi melhor do que eu esperava, foi pior do que eu esperava, né, foi ruim. Então, essa qualidade percebida e sempre relacionado com isso, nós temos o valor percebido. O que é o valor percebido? Ele tem a ver com os atributos que eu considero importantes para aquele produto, então, que são valiosos para mim, mas também sempre tem uma comparação entre os benefícios né, que eu recebi com o custo que eu tive. Então, sempre há uma comparação entre aquilo que eu recebi e aquilo que eu gastei. Gastei do ponto de vista financeiro, monetário, né? então, quantos reais eu gastei, mas também do tempo que eu gastei para aquilo. Então, eu vou no restaurante, mas eu fico uma hora na fila para poder entrar. Então, essa uma hora na fila é um custo de tempo que eu tive para poder entrar no restaurante. Entra nessa conta do valor percebido, dos custos que eu tenho. Então, não só custos monetários, mas outros tipos de custo, Tempo, esforço, uh, enfim, outros custos relacionados né, que eu tive para poder chegar e consumir aquele produto. Então, a satisfação ela envolve esses três grandes vetores, expectativa e qualidade, sempre vai, vai haver essa comparação daquilo que eu esperava e aquilo que aconteceu, e também essa comparação, que pode ser mais racional ou menos racional, de custo versus benefícios recebidos ao consumir aquele produto. Dito isso, pessoal, então vamos então estudar o processo de decisão de compra. Então, quais são as etapas do processo decisório de compra do consumidor? Nós temos cinco etapas. Primeiro, o reconhecimento de necessidade, busca de informações, avaliação de alternativas, compra e pós-compra. Então, pessoal, rapidamente falando aqui sobre cada etapa, o reconhecimento de necessidade, como o próprio nome diz, ela é a primeira etapa, porque ele está, ele inicia o processo. Então, um processo de compra, ele sempre inicia com reconhecer uma necessidade. Então, eu reconheço que eu estou em um estado atual e eu quero estar em outro estado, eu quero mudar o meu estado atual. Então, ao reconhecer isso, o consumidor percebe que ele tem uma necessidade ou um problema a ser resolvido. E isso pode ser resolvido via o consumo. Então, esse reconhecimento de necessidade, pessoal, ele pode ser algo... É, muito bem pensado, refletido pelo consumidor, pode ser algo quase automático. Então, por exemplo, você está assistindo essa videoaula e você percebe que está com fome. Então, você tem uma, uma resposta aí, fisiológica, então você percebe, percebe que está com fome. Isso é o reconhecimento de uma necessidade. Então, agora, a partir disso, vamos ter algumas ações, mas ela começa assim. Pode ser algo automático, assim, estou com fome. Ou pode ser que eu percebi ao longo do tempo que eu tinha que ter eh, mais informações sobre, sobre marketing, sobre, sobre consumo, sobre varejo, eu quero melhorar a minha carreira nesse sentido, ou é o que eu tenho interesse, quero trabalhar com isso. Então, pensei muito sobre isso e reconheci a necessidade de fazer um curso superior com essas disciplinas, com esse tipo de conhecimento. Então, o reconhecimento da necessidade também ocorreu nesse ponto, né? Reconheci a necessidade de estudar sobre isso e foi algo que foi pensado pode ter sido até por muito tempo então o reconhecimento de necessidade ele não está ele não ele não depende do tempo que o consumidor leva para isso pode ser muito rápido quase automático ou pode levar até semanas pensando sobre isso mas ele a partir do momento que eu reconheço essa necessidade aí sim eu vou dar é, encaminhamento para as próximas etapas segunda etapa é a busca de informações então Estou com fome, né? então, onde eu posso comer? É, tenho comida na minha casa, eu tenho uma lanchonete aqui perto, eu vou almoçar daqui a pouco, enfim, o que, que vai acontecer? Né? Então, eu vou buscar informações sobre isso. Ou então, ah, quero fazer o curso superior. Quais são as universidades que estão disponíveis nas vagas? Como é que eu posso fazer para entrar? Como é que o processo de ingresso? Né? A vestibular, quais são as, o, o, os, os conteúdos, como funciona? Então, eu vou buscar informações sobre isso. Quero comprar um carro, né? então, quais são as marcas disponíveis os produtos os tipos de carro que eu tenho dinheiro suficiente para comprar que meu poder de compra permite que eu compre então é um carro é, hatch é um carro sedã não eu preciso de espaço preciso de porta-mala então enfim você vai buscando informações sobre o produto que você é, busca consumir para suprir sua necessidade então busca informações essa busca ela pode ser mais extensa pode demorar mais tempo se for uma compra é, com maior envolvimento ou com maior valor monetário envolvido, ou pode ser algo muito rápido, é, muitas vezes que dure alguns minutos. Então, isso varia também, o tempo pode variar muito aqui. Essa busca de informação pode ser interna, então, vou pensar só na minha cabeça aquilo que eu sei já sobre o consumo, sobre o produto, e tomar a decisão. Ou também pode ser uma busca externa, então, vou falar com pessoas, vou entrar em sites, vou, fazer, vou olhar propagandas, né? então, vou buscar as informações externamente à minha cabeça. Então, pode ser das duas formas. Depois que eu faço isso, a terceira etapa é a avaliação de alternativas. Então, é, ao fazer a minha busca de informações, ao final eu tenho algumas, algumas alternativas. Não posso comprar o produto A, produto B ou produto C. Ao avaliar essas alternativas, eu vou, então, pesar os atributos de cada um, comparar o custo-benefício, comparar as marcas, comparar os valores. Então, aqui eu faço uma comparação entre as alternativas que, para mim, são viáveis. Depois eu tenho a compra de fato. Né? e por último, pós-compra, onde vai ter satisfação ou insatisfação, uma possível recompra, a recomendação, a avaliação do produto e até o descarte do produto também, eventualmente. Então, essas são as etapas, cinco etapas do processo decisório do consumidor. Conhecimento de necessidade, busca de informações, avaliação de alternativas, compra e pós-compra. A unidade 2 tem como título Influências Internas, Externas e Decisão de Compra. Então, o nosso texto base para essa unidade é o texto de Andrade Bueno, Comportamento do Consumidor, um olhar científico sobre como e por que consumimos. Agora, o capítulo 2, das páginas 42 a 89. Né? E esse livro também está disponível no ambiente virtual de aprendizagem de vocês. Então, pessoal, o processo decisório de compra tem aquelas etapas mas as etapas elas podem sofrer influências. Então, nós, como consumidores, como seres humanos, somos influenciados né, a todo momento por diversas variáveis. Aqui a gente vai ver algumas. Então, o processo de decisão de compra não é uniforme, não é preciso. Algumas particularidades do contexto em que a decisão é tomada podem ter grande influência no resultado final da escolha. Então, nós temos aqui, né, inicialmente, as características pessoais podem influenciar, então, quem eu sou, aquilo que eu conheço, aquilo que eu sei, e também o contexto de compra. Então, por exemplo, você vai fazer uma compra numa uma loja física, e aí, um pouco antes de você entrar na loja, cai a maior chuva, te molha inteiro. Esse contexto vai influenciar o seu processo decisório. Então, isso aí pode atrapalhar o seu humor, você já vai chegar com outro tipo de energia para a compra, você vai ter mais ou menos paciência, por exemplo, para poder comprar, pesquisar as informações. Então, uma questão puramente contextual pode influenciar também o processo de compra e o resultado final. Quais são os principais fatores de influência no processo decisório? Nós temos fatores sociais e culturais, fatores pessoais, fatores situacionais e também os grupos de referência. Vamos aqui ver cada um desses, desses fatores. Inicialmente, fatores sociais e culturais. Então, as motivações sociais são uma das mais profundas e primitivas direcionadoras de nossas escolhas e preferências. Então, as influências das relações sociais em nossas preferências, normalmente, não é tão consistente. Afinal, não deliberamos sobre elas a cada decisão. Ou seja, acontece de forma automática, sem muito esforço cognitivo. Então, por exemplo, questões culturais. Nós vivemos no Brasil, temos uma cultura brasileira. Mesmo dentro do Brasil, por ser um país muito grande, existem subculturas. Então, alguém do norte pode ter uma cultura diferente de alguém do, alguém do sul, mas vamos pensar inicialmente na cultura brasileira. Nós temos uma maneira de pensar. Isso é inerente a você. Então, você tem isso dentro de você. Então, essa influência ela é automática. Você não fica pensando assim, nossa, mas então eu sou brasileiro, eu tenho esse tipo de criação, então eu vou fazer isso. Não, é algo que vem natural de você. A mesma coisa para as, para as influências sociais mais próximas, a família que você está inserida, as pessoas que você mais convive. Então, elas te influenciam num ponto que o seu comportamento passa a ser automático. Eu não reflito sobre isso. Mas, mesmo sendo automático, não sendo algo... É, racional, o que eu penso sobre isso, continua sendo uma forte influência para o consumidor, e eu preciso levar isso em consideração durante a minha, a minha estratégia desenhada. Né? Então, questões culturais, de comportamento, sociais, vão influenciar o meu consumidor. Tenho que levar isso em consideração ao desenhar a minha estratégia. Fatores pessoais, então, idade, sexo, gênero, estrutura familiar classe social, renda, raça, etnia, estilo de vida, são todas variáveis que vão influenciar o processo decisório. porque É quem você é. Então, se você tem mais ou menos idade, isso vai ter impactar nos produtos que você busca, na maneira que você busca, o seu poder de compra, né, que está relacionado com a sua renda, o seu estilo de vida. Então, se você é solteiro, casado, tem ou não tem filhos. Né? Então, tudo isso, pessoal, vai impactar no processo decisório de compra. As etapas são a mesma mas as influências podem fazer com que o resultado final se altere. Fatores situacionais, então, ambiente físico, como eu falei, você vai chegar, choveu, te molhou, é uma coisa que vai influenciar. Questões da própria loja, então, a luz, a iluminação, o né? som o odor, o cheiro que a loja tem, tudo isso pode influenciar no meu processo de compra. O ambiente social, né? então, quantas pessoas tem lá, se está cheio, se está vazio, o tempo que eu vou levar para aquela compra, a razão, o motivo da compra, o estado de espírito, então, se eu estou bem-humorado, se eu quero comprar, ou se eu estou indo, obrigado, não quero, é porque eu preciso, então, tudo isso vai influenciar na maneira que o consumidor vai comprar o seu produto. E, por último, nós temos também os grupos de referência, então, grupos de referência, estereótipos de identidades sociais nos quais nos apoiamos para definir nossa própria identidade ou a identidade que queremos assumir. Então, são os grupos de, de referência ou grupos de pessoas que é, ou eu me baseio, né, porque eu já sou aquilo, já faço parte, ou eu me baseio porque eu quero fazer parte. Então, esses grupos submetem as pessoas a novos comportamentos e estilos de vida, influenciam suas atitudes pessoais e a sua autoimagem e mesmo sem querer podem criar pressões de adaptação que podem afetar suas escolhas em relação a marcas e produtos então quanto maior a influência do grupo mais eu vou ser é, o meu comportamento vai acontecer em função dele né? então isso aqui pessoal quando a gente fala influência do grupo não é necessariamente uma influência negativa ou um grupo que quer me manipular nada disso mas são pessoas com quem eu me relaciono é um, é um grupo que eu quero fazer parte, quero continuar fazendo parte, e aí, mesmo sem pensar muito sobre isso, pode ser com que o meu comportamento ele fique mais parecido com o do grupo, que eu utilize roupas parecidas com o que o um grupo utiliza, use as marcas que o grupo utiliza. Então, a, é, eu posso passar a me comportar cada vez mais parecido com aquele grupo, porque eu quero justamente reforçar aquela imagem, naquela né? imagem, aquele grupo que eu faço parte. Alguns grupos de referência. Família, né, que é o primeiro grupo que nos influencia, mas também amigos, turmas da escola, pessoas da nossa idade, ou da nossa classe social, colegas de trabalho. Todos os grupos que eu tenho contato podem me influenciar. Alguns vão me influenciar mais, outros menos. Depende do nível de contato, do tempo que eu tenho contato e também é, o quanto eu quero fazer parte daquele grupo. E os grupos de referência podem influenciar de três maneiras. Com influências informacionais, né? então eles me passam as informações, é, falam aquilo que gostam. Então, sempre que eu estou convivendo com um grupo, eu vou observando coisas. Esse observar de coisas é justamente a informação sendo passada. Né? Então, quando a gente fala de, de influência informacional, não é que estão me ensinando o que eu tenho que fazer, mas eu estou observando. E estou buscando aqui as informações, estou vendo as coisas acontecendo. Né? Então, isso é uma influência. Temos a influência utilitária, né? então, questões de atributos, de, de benefícios, daquilo que eu faço, daquilo que eu busco, daquilo que eu quero, e também influências expressivas de valor. Né? Então, questões mais relacionadas com sentimentos, com a imagem que eu quero construir, com coisas que vão além daquilo que são puramente atributos ou benefícios. Então, dessa forma, nós fechamos aqui a nossa videoaula do segundo módulo dessa disciplina. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.